hoje vamos ver como criar um mapa mental usando o xmind então abrir o programa ao abrir ele vai mostrar os modelos prontos que você pode selecionar um e, e editar o seu mapa eu vou iniciar aqui com um em branco e vou explorar nesse tutorial uma das vantagens é, do xmind dos mapas mentais sobre o Tools que é a questão de inserir imagens, fazer um mapa mais gráfico no caso vou fazer um mapa, então clica, no, ele abre já com o conceito, vamos fazer sobre o Rio Grande do Sul coloco o conceito, vou inserir já uma imagem aqui no conceito principal, então insert imagem de um arquivo, mapa mental, eu quero essa figura abaixo do título, então eu arrasto ela nesse formato aqui agora vamos ver algumas coisas do rio grande do sul vamos ver aqui população população outro subtópico sempre clico no tópico a partir do qual eu quero que saia o subtópico Então quero que saia aqui desse central seleciono insert subtópico por aqui a flor símbolo aí eu vou inserir um novo subtópico imagem um arquivo eu já tenho ela aqui que eu brinco de princesa vou inserir um outro subtópico já está já o subtópico ali selecionado vou inserir a imagem capital sempre outro subtópico e também já vou inserir como estou explorando os recursos gráficos já vou inserir uma imagem aqui representativa de Porto Alegre no caso um capital tradições Vou inserir várias imagens. Tópico, já vou inserir a imagem nesse mesmo subtópico. Vou inserir outro. Bom, estamos com o nosso mapa aqui. Vamos pra, para a formatação agora. Se eu quiser que cada, cada subtópico tenha uma cor diferente, eu posso assim ó, sem selecionar nenhum conceito. Eu venho aqui para a lateral, onde eu tenho, eu vou marcar essa multicolorida aqui, ó pode ver que cada linha já ficou com uma cor. Aí, seleciono o tópico principal, vamos formatar a linha, ó. Quer dizer, aqui eu posso uh, formatar a forma dos conceitos ali. Vou deixar retangular, mas poderia ser arredondado, ó. Então, seleciono a forma aqui. Vou deixar retangular, ficar mais de acordo com a figura, mas para vocês saberem que pode mudar o formato, assim, de, de cada caixa aqui com os tópicos. Outra questão... Por exemplo, as linhas, se eu quiser uma linha mais espessa, ó, então linha, tipo de linha, ó, se eu quiser botar com setas, e aí a espessura da linha. Se eu quisesse formatar o texto, seleciona o tópico, aí texto, ó, também eu poderia botar 14 aqui, eu poderia selecionar todos os tópicos, texto aqui, 14, eu já troco de todos pronto, então relembrando, aqui na lateral direita eu tenho os recursos de formatação se eu selecionar a caixa o conceito, vai aparecer o que eu posso formatar nela que é o formato, a linha a cor da linha, ó, aqui eu estou em line, que linha cor da linha vou botar uma cor aqui, azul digamos na caixa e assim, por exemplo, se eu não gostei de uma cor aqui que ele jogou, eu poderia colocar uma outra cor de linha aqui ó, cor de linha, vamos buscar uma aqui, formato, seleciono vai aparecer a opção formatar o texto, a forma, tipo de linha, cor de linha e espessura da linha, bom estamos com o mapa aqui, eu poderia também colocar uma cor de fundo, mas como é um mapa bem é, ilustrativo, eu vou deixar sem... Porque nós temos imagem, se eu botar uma cor de fundo, é, vai poluir, vai ficar muito sobrecarregado o nosso mapa. Então, vamos salvar o nosso mapa. Salvar. Então, eu estou salvando, verifiquem aqui, ó, no formato do, do Xmind. Salvei. O que, que eu posso fazer com ele? Vamos exportar ele para um formato que eu possa utilizar em textos, apresentações, usar em blogs, onde eu senti necessidade num material didático. Então, arquivo, file e exportar. Vamos exportar ele para o formato de imagem. Aí aqui selecionei a imagem, continuo. Vou selecionar a pasta onde eu quero salvar. Então, vou salvar na mesma pasta aqui. Salvo e finalizo. Ó. E ele já abre o arquivo de imagem para ver. Então, aqui está o nosso mapa mental. A diferença então, uma das diferenças do mapa conceitual que ele pode ser bem mais gráfico. Você pode inclusive fazer o um mapa só com imagens e aí você vai adequar a, a sua utilização. Se precisar de uma coisa mais densa de conteúdo, use um mapa conceitual. Se precisar de um mapa assim, mais ilustrativo, use um mapa mental. E Outro detalhe importante, por exemplo, seleciono a caixa aqui eu posso mudar a estrutura do mapa aqui na lateral eu tenho as opções então eu estou no formato de mapa tem mapa sentido horário sentido anti horário e tem essas outras opções aqui eu poderia por exemplo deixar o conceito principal à esquerda e mostrar na lateral vocês vão ver conforme o conteúdo o tamanho do mapa como é que fica melhor, fica um mapa um, um pouco mais comprido, se eu botar então em cima o conceito principal vai mostrar para baixo então isso tudo eu posso mudar depois que eu tiver meu mapa pronto em qualquer momento eu posso mudar a estrutura do mapa também é uma diferença do, do mapa conceitual que eu vou manualmente é, organizando ele. Aqui no mental ele tem os modelos prontos que eu posso utilizar. Então são essas informações iniciais, desejo que consigam criar em seus mapas para ilustrar em seus trabalhos e trabalhar em aula.